Você conquista uma bolsa? Essa é essa pergunta que eu vou responder aqui. A primeira coisa que você tem que fazer para conquistar a sua bolsa, ter uma bolsa de mestrado e doutorado, é você conhecer o programa, se inscrever no programa e ser aprovado que é a condição básica, num programa que tem a bolsa. Quase todos os programas que existem é, no Brasil têm bolsas, porque é, para o programa poder estar em funcionamento, ele tem que ter nota mínima 3. De 0 a 5, que é o primeiro estágio de notas de um programa de pós-graduação. E depois pode ir até 7, que é a maior nota que um programa pode ter. Tá? Então, saber se esse teu é, curso de mestrado, de doutorado, esse programa, ele tem bolsas. A quantidade de bolsas que ele vai ter depende muito da nota. Quanto mais nota tem o programa, mais bolsa ele vai ter. Então, verificar isso. Depois... É, ter um bom processo de seleção. Geralmente, os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, levam em consideração aquele ranqueamento do que passa em primeiro lugar até o último, é, para disponibilizar a bolsa. Lembrar que a bolsa, o critério para definir bolsista, não é econômico, tá? Que nem a bolsa que a gente recebe para estudar na universidade. Eu fui bolsista na graduação, eu recebi a bolsa. Eu me lembro que, na minha época, a bolsa era de meio salário mínimo. E eu recebia R$ 75,00 por mês. Eu trabalhava 4 horas na universidade e recebia a bolsa de R$ 75,00, que eu me lembrava que naquela época era muito dinheiro. Era uma época que a passagem de ônibus custava 55 centavos, O pãozinho francês é, vendido por unidade custava R$ centavos cada. Um saquinho de pipoca custava R$ 0,15. Era uma outra época. Mas R$ 75,00 já era bastante dinheiro. Foi a minha primeira conta que eu tive que abrir, foi na Caixa Econômica, eu tenho até hoje. Então, eu fui bolsista na graduação, porque eu fiz na Federal, e fui bolsista também na, na, no mestrado. No mestrado eu recebi bolca, bolsa CAPES, eu tive isenção de 100% é, em parte da, do meu mestrado, a CAPES que, que pagou. Pois bem, então se você quer conseguir a bolsa, você tem que fazer um bom processo de seleção para ficar numa boa colocação. Ocorre que muitas vezes alunos saem do programa antecipadamente. O tempo que você tem para fazer mestrado é dois anos e o tempo para fazer doutorado são quatro. Se você terminar antes, a tua bolsa vai ter que ser destinada a alguém. A CAPES é louca para saber se está sobrando bolsa para poder, ela poder tirar da Universidade. Essas, essas bolsas que a CAPES dá não é necessariamente para você, você não recebe o dinheiro, você tem a isenção da mensalidade. São bolsas que a Universidade tem e a Universidade cede aos seus alunos em função do seu mérito que é dado no processo de seleção. O processo de seleção que leva em consideração é a nota que você tira nas provas, a quantidade de produção acadêmica que você tem no Lattes, e o desempenho que você tem nas entrevistas. Então, basicamente, você tem que ter um bom látice. A gente fala, fala, fala que é importante que tenha é, currículo, que tenha produção acadêmica, justamente para isso. Quando você for competir num programa por bolsa ou por né, financiamento, você precisa ter produção acadêmica, especificamente aquelas que mais pontuam, que é quales. Tá? Produção com quais, são as que mais pontuam. Mas as outras atividades também pontuam menos. Capítulo de livro... Tá? participação em congresso, em anais, produção de resumos, artigos, resumo expandido, tá? isso tudo conta também, mas menos. Então, para receber bolsa, precisa ter uma boa nota, e quando um aluno sai, ele abre, o programa abre um edital, e o edital, então, é, faz uma nova seleção, e os critérios, basicamente, são os mesmos. Então, basicamente, é isso que você precisa saber, para poder ter um bom desempenho no mestrado e no doutorado no processo de seleção, tá? O primeiro tipo de bolsa é esse, isenção. Mas existe também aquela bolsa que a gente chama de bolsa auxílio. Nesse momento, então, esse tipo de bolsa é a bolsa que te dá o dinheiro, tá? Então, se você recebe dinheiro como se fosse um pagamento, um salário, você, então, é um bolsista que, além de ter aquela isenção, ainda você tem um auxílio, Tá? esse dinheiro que você vai receber é no valor de 100 e... não cento, não 1.500 se você for mestrando tá no mestrado e R$ e doutorando tá 2.200 não é muito dinheiro se você for parar para analisar parar para ver tá o bom é que a bolsa isenção ela pode deixar que você ainda faça trabalhos remunerados mas se você está é, trabalha... tá recebendo bolsa de auxílio, obrigatoriamente você não pode estar exercendo nenhuma profissão, não pode estar é, contratado por ninguém, o seu CPF durante esse período não pode receber nenhuma quantia. Tá? Ah, elaborei questões para o concurso. Não pode, porque eles vão vincular o teu CPF e se o teu CPF receber qualquer quantia, você vai é, sofrer uma penalidade por conta disso. Não pode de nenhuma forma está recebendo. O vínculo não é empregatício, é uma bolsa de auxílio, tá? mas você não pode trabalhar durante esse período. Se o teu CPF tiver algum vínculo com algum emprego, com algum trabalho, você vai ter é, penalidades. Decorrente disso, você, o teu, você não está fazendo recolhimento de INSS. Então, né, esse tempo que você está recebendo bolsa, você é, depois tem que considerar lá no final das, da aposentadoria. Ou pagar o INSS. Pagando o INSS, você tem que comunicar a CAPES que você está pagando o INSS, tá? porque senão também dá conflito em relação a isso. A CAPES e o CNPq vão pensar que você está recebendo algum valor por conta do, de algum trabalho. Tá? Então, os dois organismos federais que financiam a educação são esses. tá? Eu acabei de falar, né? a CAPES e o CNPq. A CAPES... É uma entidade ligada ao Ministério da Educação e o CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Os dois ministérios não são juntos, né? não, não estão unidos, mas eles são, eles, os dois promovem a educação e essas bolsas que vêm, esses auxílios que vêm do governo federal, é, é, são dessas duas entidades. O valor é o mesmo, às vezes é da CAPES e às vezes é do CNPq, eles meio que administram isso, tá? O, na, na entidade, na, na instituição federal, os alunos não recebem bolsa de mensalidade, mas eles recebem auxílio também, também tem, é, a, na verdade a CAP e CNPq não faz muita distinção do que é público e que é privado, só a gente que faz distinção, porque é a gente que tem que pagar na privada, mas eles, mestrado é mestrado, doutorado é doutorado, e não importa se é público ou privado, a ideia de financiamento desse tipo de educação é igual, não importa se é mestrado ou doutorado. Tá? Então, esse é o primeiro tipo que tem, né, que é isenção. O segundo tipo que tem é a, o auxílio, que tem algumas questões que decorrem dele. Uma outra questão que pode ser levantada é o auxílio maternidade. Então, se de repente você ficar grávida, né, e por conta de toda esse, essa movimentação em relação à gravidez, você ganha a extensão de mais quatro meses de bolsa durante o mestrado e o doutorado. Só que eles continuam pagando regularmente. Você continua ganhando, inclusive no momento que você é, parou né, por conta da, da licença. E depois, então, quando acaba o prazo, o período que você está recebendo bolsa, dois anos, você pede a extensão para mais quatro por conta da gravidez. Né? Então, essas são as principais especificidades que ocorrem é dentro aí do programa. Então essas são as bolsas do programa, bolsa auxílio e bolsa isenção. Outro tipo de bolsa que tem, outro tipo de financiamento que pode ocorrer, é direto com a CAPES, direto com o CNPq. A CAPES financia pessoas que querem fazer mestrado e doutorado fora do Brasil, o que a gente chama de mestrado pleno, ou doutorado pleno tá então ele vai definir a quantidade de tempo que você vai ficar fora do Brasil e ele vai te dar um auxílio para que você possa então fazer essa atividade né no país que você quer nesse momento é difícil tratar em questões de valores mas é por quê? porque porque é, cada país é uma moeda né então dólar é um valor de bolsa em Libre Esterlina é outro valor, né? em Dólar australianos é outro valor, e conforme é o padrão de vida é, naquele país eles vão te dar um, um diferente valor de bolsa. Você tem duas bolsas nesse caso, a bolsa que é a bolsa de manutenção, que é para você morar, para você comer, para você sustentar lá, e a bolsa que é em relação ao transporte, ou seja, ela vai pagar a tua passagem aérea, a né? passagem aérea de ida e de volta. Então, tem duas bolsas, né? A bolsa transporte e a bolsa manutenção né? de, de residência. A bolsa não é muita, muita coisa. De fato, a grande maioria das vezes, você ainda tem que entrar com um pouquinho e ainda tem o, o, a, o problema, a complexidade em torno de recebimento desse valor. Porque, às vezes, a gente recebe o valor antes, por exemplo, recebeu em dólar, e daí você dólar sobe, a tua bolsa está toda, tá toda depositada dentro do banco, entende? Em, na quantidade que tem que ser. Então, às vezes o dólar sobe e daí aquele dinheiro perde valor, isso acontece bastante. Ou você também pode ganhar com isso, o dólar caindo, enfim. É uma questão bem complicada esse negócio de lidar com valores monetários em relação a países que têm é, câmbio flutuante. Então é isso. Esse tipo de bolsa não é que nem aquela que você não precisa prestar, prestar satisfação, que é a bolsa auxílio para aluno que está no Brasil. Né? Essa daqui, obrigatoriamente, você tem que dar satisfação. Você tem que provar onde que gastou dinheiro no aluguel, onde que você gastou dinheiro no transporte, tem que mostrar a passagem, ela. não é a passagem, ela. é o bilhete de embarque né? para tudo. Tem que prestar satisfação em relação a quase todo o dinheiro que você gasta. Também temos um outro tipo de bolsa que não é mestrado e doutorado pleno, ou seja, você vai fazer inteiro fora. Não, é parte dele. Quando você faz um pouco do mestrado aqui, um pouco do mestrado lá e volta e termina aqui. Isso, o nome desse mestrado ou do doutorado é sanduíche. Né? Uma parte aqui, uma parte lá, uma parte aqui. Então a, a, o edital abre anualmente. A quantidade de bolsas, elas são né, de, de, determinada por esse edital. Mas o que acontece é que muitas vezes o edital acaba favorecendo uma quantidade maior de pessoas do que, do que a quantidade de, de, de bolsas que tem. Por exemplo, às vezes a bolsa abre para um ano fora, tá? Um ano fora. Eu só vou querer ficar seis meses. O meu colega aqui do lado vai ficar os outros seis meses. É possível, entende? Recentemente eu vi isso acontecer com um colega que tinha uma bolsa e dois candidatos. Quando eles chegaram para a entrevista, a professora chegou e falou, ah, não, só quero para seis meses. E o outro professor também, ah, só quero para seis meses. Pronto, casou, os dois se beneficiaram com a bolsa, entende? Era uma bolsa de um ano, mas como um que seis meses e outro que seis meses casou e os dois ganharam a bolsa, perfeito. Então às vezes pode ser que haja né, a ideia de, de beneficiar mais gente. Eles fazem isso porque eles querem aproveitar ao máximo o recurso também. Penso que o pessoal da, da Capo, CNP, que eles sejam bem bem prestativo nesse sentido de querer ajudar, né? Gente, no geral era isso que eu queria falar para vocês, tá? Tomara que esse vídeo seja um vídeo que incentive vocês aí, tá? Até a próxima.